isto é cada boa para fogo isto é cada boa para fogo ah! ai que artista Ai meu Deus! É tal coisa! Pessoal, ele olhou mas não me viu, porquê? Porque estava à espera de ver um carro eventualmente! Como é que é possível não ver? Como é que é possível pessoal? Vejam bem, ele vai ali uma pantufada... Bem, olho fino pessoal, olho fino! Uh! Whoo! We the wheels